Jovem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém Agora, carro vlog, né? Por enquanto, por enquanto, meus amigos Quanto tempo, né? Primeiro vídeo de 2021 2021, e tem muita coisa boa pra acontecer Estou gravando com uma GoPro Hero 7 na cabeça, na testa E a Hero 5 tá em casa Deixa eu só tirar esse suporte aqui para não atrapalhar Que eu geralmente eu coloco a Hero 5 aqui para ficar de câmera de... Monitoramento no carro, mas hoje eu deixei em casa, acabei esquecendo e comprei uma Hero 7 para fazer um upgrade para o canal fazer viagens e ter duas câmeras para fazer dois ângulos, né? Que às vezes para tirar a câmera do capacete para fazer um outro ângulo com um pau de selfie, por exemplo, torna-se muito trabalhoso na estrada e leva muito tempo, né? E não é muito bom também ficar tirando e colocando a câmera né, de, de local porque pode. Comprometer, o, danificar o microfone O áudio, então É bom, eu pretendo deixar a GoPro Hero 7 Só para gravar no capacete E a 5 pra fazer alguns takes Extras, né O problema, eu tô aqui com a HB20 né, 2019, 2018-19 2019, O problema é que Esse carro tem um design mais é, Fino aqui na, na, Fino não, estreito né? Ele não é tão alto o, o teto do carro E eu sou uma pessoa alta, eu tenho Relativamente alto né? Tem 1,77 E aí se eu ficar na posição que eu normalmente Eu dirijo Eu Acabo Eu acabo Ficando com a câmera muito rente Ao teto, então vocês Enxergariam mais o teto de que a própria O, o próprio Não ficaria um ângulo legal né? Olha esse pessoal aí Fazendo armação aí então o que é que eu tive que fazer para ficar um, um ângulo legal nesse vídeo? Ó, com a versão proibida aqui, mas eu vou fazer o certo. Eu tive que recuar, o, o puxar o banco um pouco para frente e deitar um pouco a, a, a inclinação da cadeira. Assim eu consigo, consegui ter um ângulo melhor. Né? Aí reculei também as retrovisores para não ficar cego, né? assim tem que compensar nos retrovisores. E aí tá... Até que tá confortável, cara. Eu tô quase dormindo aqui no, no banco. Tá tranquilo aqui. Não pode fechar a ciclovia. Bora aproveitar o semáforo, galera. Eu tô aqui na João Paulo II. Vim comprar umas rações pro... Vim comprar, na verdade, um remédio pra um peixe lá que tá com um problema no meu aquário. Tá com uma barriga inchada lá. A causa... São N motivos Não tem como ser um em específico E eu vim nessa loja daqui Que eu já compro as coisas aqui Há bastante tempo Aí eu comprei aqui uns remédios Até aqui no banco Aqui perto tem duas lojas né Na verdade três Mas duas que você consegue Encontrar as coisas que você quer Uma é Que eu costumo ir é, Eu gosto de ir lá porque Eles te vendem o, o, o que você precisa Não tem nenhum empurrômetro E na outra Eles vão pela sua cara Te atendem pela sua cara E se você aparentar ter dinheiro Eles tentam te empurrar Um monte de outras coisas que você não precisa Que não é tão essencial para resolver o seu problema Ou, enfim Tentam te vender peixes a qualquer custo Independente se Vai crescer do tamanho de um metro não Então, o negócio deles lá é vender Eu Acho que também porque os Vendedores lá tem umas comissões para fazer, né, metas no mês Então acho que acaba Não sendo uma, uma Cultura só da Não seja um problema só do vendedor Mas ele acaba meio que obrigatoriamente tem que fazer isso Meio que um empurrômetro, sabe E aí se for uma pessoa mais leve que tá começando agora O cara faz um Mete produto na pessoa sem assim, Total necessidade então é isso. Eu espero que resolva o meu problema. Eu vou ten tentar depois ver se deu certo ou não. No próximos vídeos que eu não sei quando. Um, moto sobre moto. Como vocês sabem no vídeo anterior vendia Fazer, né? Tava dando muito problema. Passei, passamos ela pra frente. A outra moto. Compramos uma moto nova para justamente não, não ter mais tanta dor de cabeça, né? Pegar uma moto zero com garantia e tal mas é, não aí estamos já já foi tudo pago e tal falta só entrega da moto e paga assim entre aspas né deu para dar uma entrada legal e ficar uma parcela bacana para pagar que caiba no orçamento né? e só que no momento acho a situação que estamos vivendo né zero nem não tem um produto na loja tamo, estamos aguardando a entrega a estimativa é que final de janeiro a moto esteja nas nossas mãos emplacada e tudo Não vou dizer qual moto é ainda Mas vocês saberão no momento que ela chegar né? que Eu não sei, não adianta eu falar e levar de repente três meses para a moto chegar Não vai nem fazer sentido mais Então vamos aí aguardar as concessionárias entregarem as motos Que a Manaus, por exemplo, hoje é dia 9 de janeiro Manaus está numa loucura lá com, com a pandemia. E a fábrica com certeza deve ter dado uma reduzida na produção. tudo. Segundo meu vendedor, talvez eu tenha dado uma sorte de pegar o chassi da moto que já esteja na loja, então a caminho. Então o meu processo ele vai ser um, um pouco mais rápido do que os demais que compraram um dia depois de mim. Meio que eu peguei um frete já a caminho de Belém. Então. A moto tá tá, não, tá, não está na fábrica mais Já está chegando E vou emplacar e me entregar Só que época de fim de ano Essas coisas aí Se estendeu para janeiro Mas a minha expectativa é que Final de janeiro para metade de fevereiro Que a gente vai estar com ela em mãos né? Enquanto isso estamos Trabalhando bastante aí para pagar a moto Para depois usufruir De do, do, do tudo que Que a gente propôs né? A, a na, na escolha da troca da moto Beleza? E esse aqui é o meu carro do dia a dia Eu trabalho com ele me, na, Um do, dos empregos né Também tem minha profissão Mas ultimamente com a pandemia eu Confesso que o, os aplicativos Têm sido minha renda, minha renda principal e, e assim vamos tocando O, o barco aí o Gab20 já tá, eu comprei ele em 2018, final, em dezembro de 2018, tava. comprei 0 km na loja. Já estamos aí em início de janeiro de 2021, o carro está com 77 mil quilômetros, quase 78, falta só 160 praticamente. E vai, as revisões estão todas em dias e tal. Tive algumas dores de cabeça com o carro, apesar de ser zero. Acionei a garantia com problemas crônicos de bobina logo nos primeiros quilômetros da... que, eu... que eu comprei depois disso tranquilo. Passaram-se passaram alguns meses, eu tive um problema no câmbio, eu tô com dificuldade de reduzir para de terceira. Ó, agora entrou só porque eu filmei. Eu estou de desfilar de reduzir da quarta para a terceira Às vezes a marcha não entra Eu tenho que botar, puxar a segunda e, e engatar a terceira Tudo isso desgasta o, os discos de embreagem Que inclusive, inclusive já foram trocados Estão novos e tal Mas desse jeito vai desgastar ainda mais rápido Então eu tenho que comprar o anel sincronizador Da terceira e da quarta marcha para resolver isso Fora, pior que eu já até acostumei a dirigir assim, né? Meio que quando o macho não entrar, eu botar a segunda e puxar a terceira já, Até às vezes quando eu pego um carro normal que não tem esse problema Eu já meio que o automático já puxa pra fazer isso, né? E, mas esse problema não impedindo do carro andar, tá de boas E que mais? Em 2000, nesse meio tempo aí, me bateram... Deixa eu conferir Uma Duas Três três, quatro, quatro vezes, bateram quatro vezes no carro. E mandei o carro para pintura. Infelizmente a gente está na rua mais com os aplicativos mais tempo, então a gente as porcentagens envolvendo se acidentes aumentam bastante. Principalmente Belém. Belém, como você pode ver aqui na frente, os motociclistas são dos mais imprudentes que a gente tem no trânsito fica na disputa aí, motociclistas é, vans e ônibus porque meu amigo é cada freada que a gente tem que dar pra não bater nesses caras que não usam capacete mas usam máscara e, e cortam tua frente sem, sem nada enfim, quem dirige em Belém sabe e acho que também não é só aqui é no, no país como um todo tanto é que todo dia a gente vê acidente nas ruas de de moto, devido a tudo isso, não é uma questão. Do, acho que eu vou pegar aqui que tá meio enrolado ali, senão eu não vou conseguir passar. Mas olha, o cara veio daqui pra ir pra lá. Beleza, vai dar. E isso é um problema no Brasil todo, né? Muitos aqui em Belém, acredito que também. Uma boa é comum também aqui em Belém as pessoas de pilotar em moto sem carteira então não sabem não tem a mínima noção de trânsito pode ser bom assim fazer manobra e tal arriscadas por sinal de, de costurar no trânsito mas noção de trânsito mesmo muita gente não tem então é complicado isso se jura se reflete na, nas batidas que eu tive. E aí o cara sem capacete, a moto toda escolhambada bate foge. Eu ia atrás, eu vou vou ganhar o quê, né? Então eu mandei pintar o carro todo, né? E eu tô com o carro, tava com a pintura zero. As 10 dias depois que que eu fiz a pintura, tinha que depois de 10 dias voltar para mandar polir, né? E aí nesse intervalo de 10 dias Outra moto me bateu também faz uma ultrapassagem devida Então O cara meio que ultrapassou Entre Entre o, o carro e a vala praticamente Fica a dica aí <risos> Entre o carro e a vala E aí no momento que um passageiro Foi abrindo a porta Bateu a, a na porta, na, na, bateu a moto na porta, né? E bateu e fugiu. Ainda se assim, achou o dono da razão, né? Ultrapassando por onde não devia, eu tava aqui. Meu carro e a vala, o cara se meteu pra fugir de uma, uma guarnição da, da, da CMOB que tava do meu lado direito. Foi por isso que ele se meteu entre o carro e a vala, pra não anotar a placa, sem capacete, e, enfim. Aí eu vou ter que mandar agora repintar, fazer um retoque na pintura que eu acabei de, de buscar. Acorda meu carro igual desses dois aí na frente, só que não tá amassadão. É, tá igual dessa. Tá mais ou menos igual nessa. Não foi nada grave, é só um, um filete. né? Mas aí como eu quero manter um carro é, é, com a pintura conservada, eu vou resolver. Eu vou ajeitar esse pequeno. Aí. Porque senão a gente vai deixando, deixando, quando vê o carro já ficou todo lascado E é isso, em breve estaremos aí com a moto Esse, esse aqui é o vídeo de, de estreia da GoPro Hero 7 aqui no canal, Hero 7 Black Comprei pelo AliExpress, faltou dizer isso, né? não fui taxado, graças a Deus Comprei um kit junto com ela Que também me atende super bem Com pau de selfie, os outros suportes Inclusive esse de cabeça que eu estou usando agora Eu cheguei a improvisar um suporte de cabeça Tentar fazer, mas não deu muito certo Não ficava muito estável a câmera na testa da gente Então, em virtude disso Agora estou gravando com suporte de cabeça Apropriado, <risos> não gambiar Estou né? usando o um microfone externo, apesar de que o microfone dela é, é eu considero até bastante bom para dar mais um ambiente fechado como no carro. Mas eu preferi também fazer um teste com esse microfone de lapela que eu comprei, Xig Ling. Se vai ser preciso fazer alguma adaptação, do tipo de colocar algum resistor, ou algo do tipo. Certo? Obrigado todo mundo. Espero que logo, logo, quando as coisas melhorarem a gente volte a gravar mais vídeos, porque como a questão da pandemia, tudo, não estou fazendo muitos rolês, não tenho moto para fazer rolê de moto, e também, agora que eu estou começando a sair do vermelho, com os meses ruins que a gente teve, de, de movimento ruim na, durante a pandemia, lockdown, enfim, foi necessário, né? Então, agora, tá dando uma respirada. Isso, se não não for necessário também fechar tudo de novo, né, como por exemplo Manaus, Manaus fechou tudo e e ficou uma coisa fora do controle, né, Belém ainda não está nesse nível, mas infelizmente existe uma, uma possibilidade, né Vamos bater três vezes na madeira aí e vai no plástico mesmo para que isso não aconteça. Beleza, galera? Obrigado a todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Bora pegar o sinal verde? Deu. Fui.